O Senhor esteja convosco E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram Disseram, esta palavra é dura Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando verdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e Vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. A nossa vida é tecida por escolhas. Nós estamos escolhendo constantemente, desde o amanhecer. As pequenas escolhas até as escolhas definitivas. Não há como não escolher. Até mesmo no momento em que você permite que alguém decida por você, você já está escolhendo em omitir-se. Quando você adia alguma coisa, você está escolhendo sim, por aguardar, por deixar para depois, ou até mesmo fugir de um compromisso. A vida nos coloca diante de situações em que necessariamente nós precisamos escolher entre uma coisa e outra. Ainda que nós tenhamos muitas alternativas, existe um momento em que a nossa escolha tem que ser certa. Não há como ficar em cima do muro. Hoje o povo de Deus que havia cruzado o deserto, já havia conquistado a terra prometida Agora está correndo o perigo de voltar à vida velha De esquecer do Deus que o libertou E Josué, que é o líder Vai dizer assim Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha família vamos servir ao Senhor O interessante é que Josué... Não apenas coloca as pessoas contra a parede, mas ele se posiciona. E quando ele fala da sua escolha, necessariamente as pessoas agora veem que elas precisam também tomar uma decisão. Fazer uma escolha. Às vezes nós queremos fazer escolha pelos outros. Em outras vezes nós achamos que nós sabemos o que é melhor para o outro. Josué nos ensina... A primeiramente fazer a nossa escolha. E essa escolha é capaz de inspirar as outras pessoas. Não há como querer ter o controle da vida do outro. Nós precisamos primeiramente assumir o que, que nós desejamos da nossa vida. Josué escolheu por estar com Deus. Por permanecer com Ele. Também o casamento... É uma escolha que é feita. Quando um casal se une nesse vínculo do matrimônio, está escolhendo por alguém e necessariamente está deixando a tantos outros. A escolha sempre vai exigir de nós deixar outras coisas. Nós vivemos num mundo onde há muitas alternativas, a começar pela internet, não é? O que nós vemos de possibilidades, isso até mudou a nossa maneira de ver o mundo. Porque são muitas alternativas. E talvez a nossa vida fique em aberto também, dentro dessa nova cultura que nós estamos vivendo. Nós vemos jovens que entram na faculdade, depois, lá pelas tantas, não, não é isso que eu queria, muda. É claro que dentro desse processo de amadurecimento, a pessoa ainda está descobrindo, se descobrindo. Mas o grande perigo é quando isso se estende por toda a vida e nós vamos nos tornando incapazes de fazer decisões, escolhas definitivas. A vida pede de nós também um posicionamento. Existe um momento em que eu preciso dizer o que realmente eu quero. E quando eu abraço algo, necessariamente eu preciso também Deixar para trás outras coisas. O casal é aquele que hoje citado na segunda leitura é um grande espaço, eu digo espaço porque a relação, de certa forma, é um espaço onde as pessoas podem manifestar amor, onde elas podem exercitar também tantas virtudes, onde elas podem se conhecer, além de conhecer o outro. E Paulo vai falar que no casal cristão deve existir a solicitude. E daí vem uma fala dele que faz as mulheres tremerem. Ele diz assim que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Por favor, não entendamos esta palavra fora do contexto. Se nós colocarmos ela de uma maneira isolada, é claro que isso vai incomodar muita gente, porque dá a impressão que a mulher está numa atitude inferior. Mas o que São Paulo diz é a docilidade dentro do ser feminino que deve realmente estar ali presente naquela relação. Porque homem e mulher se complementam. Para os maridos, ele diz assim, Maridos, amem a esposa como Cristo amou a igreja. Olha só qual é a referência. Da mesma maneira como Jesus amou. E como o Senhor amou? Ele amou dando a vida, entregando-se. Se nós formos olhar o conjunto esta leitura nós vamos ver que na verdade ela pede muito mais dos homens do que das mulheres propriamente a questão aqui é justamente quando a mulher deixando esta docilidade pode talvez extrair do homem aquilo que há de pior na masculinidade talvez uma postura mais rígida e pode acontecer que em momentos de estresse, de instabilidade, a mulher assuma isso sem perceber, até aquilo que ela despreza, ela pode cair nessa armadilha, tornando-se dura, embrutecida, né? controladora. É possível que uma mulher seja firme, sem dúvida nenhuma, mas é preciso que ela mantenha também esta ternura, que não é exclusivo dela, o homem também pode ter Tal ternura, mas que é abundante na mulher, que é transbordante na natureza feminina, isso é uma coisa que traz complementariedade. O homem, na sua masculinidade, é aquele que pode trazer segurança, proteção, mas isso não quer dizer que ele deva se tornar alguém incapaz de ser afetuoso. É por isso que Paulo fala para que os Esposos amem a sua esposa como Cristo. Não tira nada da masculinidade do homem, ser carinhoso, ser mais compreensivo, ser também mais delicado. Pode acontecer que o homem, também no momento de estresse, quem sabe, extraia o pior da mulher, se tornando passivo, ou seja, às vezes não tendo a iniciativa, ou quem sabe, até mesmo aqueles que reclamam das mulheres que falam muito, o homem sem perceber, se cair nessa grande armadilha, de não colocar-se como o Evangelho, e a segunda leitura nos fala, não é, da escolha pelo amor, pode se tornar também alguém reclamão, alguém até implicante, verdade ou não é? Com uma atitude passivo-agressiva, Indiretamente né? Mas, homem e mulher Que se veem como uma só carne Ou seja, como complementares Que escolhem por Deus São aqueles que são capazes de enxergar nessa união Uma grande riqueza O matrimônio não faz com que um se dissolva no outro e desapareça O matrimônio faz com que as pessoas Unindo-se numa só carne, somem e para que isso aconteça, é preciso primeiramente que a escolha seja feita por Deus, porque Ele é a fonte de todo o bem. É Ele que realmente nos dá a capacidade de exercer aquilo que há de melhor em nós, e extrair aquilo que há de melhor também no outro. É assim que um casal é capaz de, ao fazer a sua escolha, acessar, digamos assim, aquilo que há no outro de mais precioso. A mulher que é capaz de muitas vezes assumir esta força, que alguns pensam que está apenas no homem, mas de uma maneira sutil e trazer harmonia para casa. O homem também tendo a capacidade de ter a atenção, sem perder o seu papel, mas tendo um olhar, extraindo aquilo que há de melhor na mulher, com uma amorosidade tão necessária na relação. O Senhor nos convida também a escolhermos por Ele primeiramente, senão nós vamos ficar apenas numa cartilha impossível de ser realizada. Apenas quem faz uma experiência com Jesus, consegue de fato colocar isso em prática na sua vida. Porque esse amor brota de Deus e passa por nós. Hoje nós cantamos que o Senhor é suave Mas suave não quer dizer meloso Não quer dizer adocicado Ele é suave porque o amor dEle não é imposição O amor dEle é proposta E diante da proposta de Jesus Cristo Muitas pessoas hoje se escandalizam Ele fala que vai dar a sua própria carne como comida E alguns vão achar que isso é um absurdo Como assim? a carne dele receber o corpo de cristo a sua carne é realmente identificar-se com o senhor é assimilar jesus na nossa vida quando você comunga você está fazendo uma escolha por levar jesus para a sua semana não pode ser uma atitude ritualista não pode ser próprio de um povo que é religioso e faz isso porque os pais já faziam é preciso que agora eu responda, se eu realmente com a minha casa quero servir ao Senhor. E essa é uma resposta que apenas você pode dar. Ninguém pode escolher por você. E quando muitos começam a achar que Jesus está ficando louco, mas que história é essa? É canibalismo agora? Jesus querer dar a sua carne? Ele está falando de uma forma muito dura, alguns vão dizer. E eles começam a se dispersar. Como pode acontecer também, de algumas pessoas quando veem que a fé compromete, acabam abandonando o Senhor. Depois que já passou no vestibular, depois que já alcançou a cura, depois que conseguiu uma graça, Deus vai ficando à margem. Não, a escolha por Deus tem que ser uma escolha que gera compromisso. E Pedro disse hoje assim, Senhor... Para onde nós vamos, apenas o Senhor tem palavras de vida eterna. Quando você se encontrar desanimado, quando você pensar em desistir, lembre-se dessa resposta de Pedro. Muitos começaram a abandonar Jesus porque achavam que estava pesado demais. E Pedro disse: A quem nós iremos, Senhor? Apenas tu tens palavras de vida eterna. Que esta palavra seja para nós alimento, que a carne de Cristo, a sua presença, seja para nós sustento. E assim, o fundamento do amor de Deus, seja a base para todas as escolhas que nós queremos fazer no amor. Em pé, nos comprometendo com Jesus, vamos dizer numa só voz, creio em Deus Pai.